Oi, mamães! Voltei com essa dica agora exclusiva pra vocês, pro papai também que seca a criança. É, esse, esse super canguru, que eu tenho ele desde que a Xandinha estava com 3 meses de idade. É, eu comprei no site lá da China, demorou 40 dias pra chegar, é, no Alix Express. É, eu amei, gente, quando eu comprei. Quando eu comprei, eu achei que eu tinha me dado mal, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma das coisas mais importantes que eu comprei pra Xandinha. Eu uso mais isso aqui do que o berço, pra você ter noção. E esse canguru, gente, é maravilhoso. Ele tem esse, essa bolsinha aqui, né? Que dá pra gente usar como uma bolsinha quando a criança é menorzinha. Opa, tampa banho aqui, ó. <risos> Porque. Ele, gente, ele não deixa a gente ficar com dor nas costas, não deixa a gente ficar com dor no braço, não cansa a gente. É... Eu uso ele geralmente só com um banquinho mesmo, sem, sem essa... essa partezinha. Eu coloquei pra mostrar pra vocês. É... Então quando o nenê dorme dá pra você encostar o bebezinho, que a minha não é mais bebezinho, né? Ela não vai deixar me encostar, só na hora que dorme mesmo. E, e aí dá pra sair pra tudo quanto é lugar tranquilo E ela tá desativando o meu alarme Tem essa trava aqui atrás Tem o velcro, mais essa trava pra não soltar Tem essa travinha aqui pra ajudar a gente não ficar com dor nas costas né? E aí a Nenezinha fica assim, ó Tranquilaço A Lelê sempre gostou muito de colo Então pra mim é, foi uma mão na roda é, Descansar Porque eu tive problema no pulso De ficar muito tempo com ela no colo que a gente fica, quem é mãe sabe Fica só de um jeitinho E aí eu vou ah, Dá lá, fala assim Eu gosto desse banquinho Eu bato perna muito com esse banquinho E aí eu vou mostrar pra vocês é, um pouquinho dele sem, sem o banquinho, porque é o jeito que eu mais uso Esse aqui é só pra mostrar mesmo pra vocês Porque a Lele já tá grande, né gente? A Lele já tá com um ano e seis meses E vocês vê como que eu ainda uso Tira aqui a perninha Ó, viu? Super facinho de tirar Aí ele tem essa travinha aqui, ó Duas travinhas mais um zíperzinho pra não deixar sair mesmo a criança, ou cair não vai cair, fica em paz. Aí puxa, sai essa partezinha, aí ele fica como? No banquinho! No banquinho! Porque ela gosta de como? Do banquinho! Se a criança cansou de ficar em pé, sentada, ó que belezinha! Ó como a Xandinha vai no centro! Desse jeito, dando tchau pra todo mundo, né? Que ela parece deputada, ela fazendo assim, ó Oi, oi, oi, oi Não é assim que você faz no centro? Isso. Então dá pra usar assim Dá pra usar assim Que é o jeito que eu mais uso Eu coloco até mais alto aqui, ó Porque ela fica aqui na minha altura Fica, né, na minha altura, onde eu coloco, deixa eu abrir aqui para vocês verem também. Ó, eu coloco aqui, ó, aí fecho e levo ela aqui bem altinha, Tranquilaça, Eu faço compra, eu vou no centro. Eu não, gente, quando eu esqueço isso aqui. Olha, me dá uma dor no meu coração Porque é muito prático Ele tem a espuminha, ó, bem macio Aí pra lavar Aqui é um isopor, você tira Taca na máquina E lava Aí, ó Como que nós dá tetim? Assim Toma tetê, dorme assim E é uma mão na roda Eu amo Então eu vim deixar pra vocês essa dica. Ó, ela tem um bolsinho aqui, ó. Super legal. Que não, né, eu, eu, eu, eu geralmente deixo a chave. Ó, Lelê. Tá difícil eu gravar, gente? Eu deixo a chave ou o celular. E, ó, super, super indico, gente. Não dói a costa, não dói o braço. Eu paguei, eu falei o preço, não lembro. Mas eu paguei R$85,00. E eu super amo isso aqui, gente Super uso Muito gostoso, ó Bem, bem maciozinho Não machuca o nenê Porque, tipo, eu tinha um outro que A perninha ficava bem penduradinha, sabe? Não deu certo, ela não ficava Tenho também o um sling, também não deu certo Muito grudado, assim, ela não gostou Ela gostou mesmo, foi desse trem aqui que eu nem sei como que chama, eu falo que é um guru de, de banquinho. E qualquer lugar que eu vou, os outros ficam, ai meu Deus, eu não conheço isso, como que é isso? que não sei o que, ah, que legal. Porque é super interessante, super confortável pra mãe, pro, pro bebê. Então é, eu deixo essa dica pra vocês hoje, que vale a super a pena comprar. E a gente vai ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.